Eu não acredito que você ainda não tem uma tech pau ela é uma filmadora, câmera, notebook, vilão de novela, faz almoço, janta, café, leva os moleques na escola, dá ração pro periquito, dá alpiste piste pro cachorro e coloca seu site na primeira página dos buscadores da internet, ela é fantástica, ligando agora você também leva essa foto do Cambodja, foda-se eu me demito, beleza?